Vou pegar V-Bugs já que estou a precisar de V-Bugs para, para tipo, esta temporada aqui. Tenho uma, tenho uma kid. Okay. Uh, okay. Estou aqui. Ok, ok. Isto aqui é numa área urbana. Ok, olá. M falta Parece que já estou com, com uh, pedra, então já quero saber que dá para pôr pedra e vale a pena pôr pedra. menos na minha construção como estou a construir. Ok, então agora, que é que tá, o que é que dá, o que é que será que eu devo construir em tudo? Ali também já fiz mais uma tipo, mais camada, então eu acho que vou pôr mais uh, uh, marmelhas de chão em tudo para meter chão isto aqui tudo. Vou pôr aqui o no, vou deixar que eu pensar que é tipo, quero é armadilha de que é, que é o, os defensores. eu os tesouros. também vou pôr aqui uma casa aqui, pelo menos aqui. Assim aqui. Okay. e é. Ok. Ok, agora acho que este é o momento para eu fazer a nos meus defensores. O máximo que dá até agora, vou só deixar isto aqui construir. Ok, agora vou sair e dar a progressão. depois... falta salvo... ok... manter os melhores... e ir aos piores... Vou fazer isso aí... acho que é a melhor uh, a opção... dá para comprar defensores defensor certo ou não... será que gostei... a que, que eu devo fazer... vou ver se dá para comprar a defensor na de loja de tira... de da forma eu não quero estar a fazer forma prejudicar algo... tipo estar a... a eliminar defensores... Ah, tá para comprar defensores, sim. É meio assim... Nunca vem aquele que um que se quer. Exatamente, tipo aqui é meio perigoso. Ah, espera, mas existe também o livro de coleção. Vou saber uma coisa o Um livro de coleção. Onde é que se compre as já para saber? Uma forma de poder pegar tipos específicos também, sem ter que ser à sorte. Ok, onde é que está isso? Livro de coleção. Burasteiro. Não, não é isso. Defensores. Defensores. Defensores de assalto. Ah ok, dá para comprar. Mas é preciso gastar alguma coisa específica aqui? que é alocar? Ok, então não dá para pegar coisas por aqui Mas já saber como é que se consegue, então não vou ter medo de, de, de, de tipo vender alguns e depois a ficar sem eles. Vamos só vender depois um me arranjo, depois vejo o que faço, então vou fazer assim. ou em cada categoria e vendo os piores ficam um melhor, um melhor desse aí que tiver. Ok, este aqui fica aqui, ok, tenho este aqui. Acho que eles me fizeram assim um que se fica sempre por causa, para impedir que uh, as pessoas perdessem, uh, uh, ficassem sem assim, defensores e não tiverem a coisa podia até que dar para aprimorar, mas ok, também está bom assim. Mas vender este aqui será a pior coisa de todas. Ok, este aqui que está ao fundo é o melhor deles, de todos eles. São basicamente a mesma pessoa também. Vou ficar com o melhor. este aqui. Bum! Ui! Oh, Não dá para aprimorar mais. Está a 71. Mas oh, espera, será que tem o, acho que está no melhor que dá. Yeah, ok, então... Vou pegar isto aqui. Cara, vou isto aqui. Ah, já está a esperar, falta outra pura de chuva, ok? Vou, vou fazer assim, vou sempre comprar isso aí. Vou sempre, nunca mais vou esquecer de, de comprar isso e nunca mais vou voltar a fazer. Preciso comprar a galera que eu já consigo com gota de chuva é isso. Acaso mesmo que não tenha live vou comprar porque assim, é ficar sem a possibilidade de pegar é uma, uma bosta. Ainda bem que não. Espero ter conseguido o suficiente. Não olha, foi uma bosta, simplesmente. Já está. Agora pessoal, com os melhores dos nós, sete aqui, mas este, okay, ok. Prende isto é. Ok, agora vou voltar ao, ao jogo e.. e continuo a construir. Parece que a coisa me esquece de dar alguma coisa. Ou então, não. Acho que é um bug, só simplesmente aconteceu um bug. Ok. Agora aqui vou pôr duas armadilhas de chão. Vou pôr uma mais base também vou dar uma organização aqui nas armadilhas eu sei que isto aqui está mal, qual, de a uma meio com a bosta aqui estar a entrar mas olha é o okay, que é para me organizar eu só sei das coisas que tenho que fazer quando venho os que tenho que fazer é meio que isso está é a fazer aqui vou em armadilhas Não ter um de cada ok? Espera, tenho aqui que é duplicado. Vamos lá para aqui. alguém vira alguma duplicada pode dizer. Mas não tem mesmo duplicado a GCO, é então o que eu faço agora é faço por ainda já que já tenho. Ok, isto aqui já é bom, no fato de já está tipo a nível 76 já é bom. C2 tem uma coisa mais complicada a saber. Ok, bora lá ver aqui, tem mais que não. Precisamos de todas as mudanças no mundo agora. Para vou aqui a esta aqui. Eu vou eu acho que eu sei que talvez vou usar. Vou chegar pensar. Eu diria que talvez eu tipo, só ir para combater-vos, tentar dizer com outro tipo, acho que os usar tá, mas acho que mandar para cima não é bom perto da nossa noite, sei lá. Ou é que eles chegam perto do tipo, os, eles se eles trepam para cima do coiso que construí. Não, pai, uma coisa bastante triste, mas também não vou, não vou mandá-los para lá. É que é suposto parar, é, tipo, é aquelas coisas das bruxos. Então, vamos ver outra coisa que põe lá. Uau, achei um, achei um duplicado. Acho que já não tem mais como fazer para o animal agora. Yeah. Ah, parece que os amigos já tiveram o fim deles. Vou problema me na minha mão ali, tá? vou o nível que está até agora. Ah, então vou tentar coletar água até por a chuva. O recurso usado para evoluir todos os tipos de itens. Ok, eu sei disso, mas como é que eu pego? Ou será que só é possível pegar até... Alanja-se. Uh, eu já recomendo naturalmente dizer assim como se pega eles. Uh, Ou oh, deviam dizer eu acho. Devias deviam dizer. Uh, aquilo não tem claramente boa nenhuma que eu estou... ok. Uh, como é que é que é se goste de pagar é esses é um recursos? Acho que esses é são recursos da loja. Ah, não, não, não, não está pegar, é nada a estar a pagar assim fora da loja. E vim em jogo mesmo. Ah, ok. segundo hum? ah, é? é um episódio parece que eu já estava no 3 ou 4 episódio Mas que está não sabes desta Por o contrário, por de eu o também, Não nada, eu sei que é. Eu Eu que é. Pois. Eu não sei que o tipo, tipo, tipo, tipo, é é que não é. o okay. sei <risos> <susurra> Não que <compreende> Não <já. susurra> Eu estou a jogar o mundo sim. É que eu, eu achei que eu completei aqui uma missão aqui que era suposto me dar umas recompensas aqui. Tipo que estão com, com recompensas diárias que dá para eu ganhar hoje. Uh, tipo só que não ganha por alguma razão, eu completei a missão e não ganhei. Não faz nenhuma, não nenhum sentido. Que eu preciso, ok. Ok, e, ok. O que é suposto? O que é que estava é a fazer? Acho que se estava a pegar gotas. E eu acho que estava a pegar gotas. Sim, mas vou ver agora. Aqui é o que se, o que se vai fazer. Uh, Achava-se a melhorar isto aqui. Já yeah, estava-se a melhorar isto aqui: trinta, pois é. Trinta. <risos> Só fazer aqui uma coisa. Ok. Okay. ok, já hum, hum, hum, hum, hum, Será que vou tentar achar uma tarefa que dá gota por padrão? Será que existe? esta que dá gota por padrão. Mas eu vou precisar de matérias para poder aí fazer o efeito estado. Ou posso? Acho que, como é que está em Plankerton, é simples. De qualquer maneira, então vou simplesmente pôr com a possibilidade de ter mais, estar com mais pessoas. Uh, o que acho que quero ser, é, talvez, cheio se é de todo o mundo. Oh não, não, não vai querer... Good! Uh, público. Ok. Então. Vou entrar e. Ora lá. Fazer colec colecionamento de gota. Eu não preciso de ir pelo que é mais difícil, possivelmente o que é mais fácil. E foda-se, desde que dê, de, já neste aqui, porque já dá 8. Eu não mudar esta dimissão. Dang! Não deixe quando está a fazer isso. Eu não consigo, também não consigo cancelar. Porque, talvez, que, fazia, acho que fazer isto as coisas mais interessantes se eu pusesse público. Ah, o Eu Acho que devo por privado, eu não sei que é este tipo aqui. Ah, meu WTF fuck you? Uh, eu vou quitar deste grupo aqui, acho que é melhor, melhor, melhor a fazer. Sim, Sim. Não estou a ter em nenhum grupo de ninguém. Ok. Agora público, eu sei porquê, porque acho que é mais interessante jogar com outras pessoas Mas vou tentar assim, já tenho jogo há de voz Ninguém Porque eu não quero incluir a voz de ninguém aqui Então yeah. assim Uh, wait, vou, vou só aqui armazenamento, até ah, de... é tão bosta o que faz, dizer... Sorry bro, eu vou só deixar rapidamente, eu não sei se vou, irei voltar da próxima vez a clicar. É que eu quero encher uma coisa de madeira, por causa que madeira é a coisa mais fácil de se pegar neste mundo. Eu não quero coletar mais madeira, de todo. É tão fácil de se coletar que nem dá graça de ter guardado. É que não estou a querer ser a divisão coletar. Eu não quero que seja divisão de coletar mas... Ya. Yeah. Põe, eu quero, eu ponho comigo porque assim... Se eu gastar na missão, gasto sem, sem, sem. Ok, vou calhar aqui no outro grupo aqui. Ok. Surprise motherfuckers! Foda-se. 不得死 que não está que não está na mesma. Yeah. falta falta 6. falta seis coisas. Ok ok vou suplemento pagar este aqui aqui e nesta missão aqui deve dar suficiente De outra vez deu 11 This is not finished at all And I make it Ah tenho! Sabia que faltaria alguma coisa e eu não estava errado Ok acho que não passou de certa forma Eu peguei o coiso, uh, eu acho que sim talvez tá? Vou ver aqui, será que eu peguei o coiso? Se eu, se eu não peguei nem, nem vale para iniciar, que já falta muito pouco para... oh pô, let's go! Ok. Agora aumenta a variedade, já não tenho coisas Ok, bem, não dá-nos nem vale para iniciar nenhuma missão, já, vai, já vou ter que... Mas o que será que dá para eu fazer? Um pouquinho, pelo menos, antes de ir, talvez construir alguma coisinha tipo. Uh, uh, uma coisinha. Vou ver primeiro se tem alguma coisa mais que me dá catalisador. Uh, cliquei aqui, foda-se. Uh, não, não, não, não. Shit. O que é que está catalisado o lendário? mísseis estão catalisadas o lendário? será? Vou ver aqui, é o meu lugar mais lógico para ver coisas assim. É, eu acho que não tem simplesmente coisa com o que está catalisado o lendário. Não ia fazer nisso de qualquer maneira, já que não tenho tempo para isso. Ok Vou iniciar um vou entrar um pouquinho na. na não nesta aqui não, não é nesta aqui E a cancelar Vou pôr tipo para entrar nesta aqui Porque não Talvez estou um pouquinho É ok não há que não é lendário e não vou não pôr na vou, vou, vou tipo pôr talvez paredes, isso. Já li, eu tenho tudo aqui. O que é que eu posso construir aqui? Eu acho que aqui havia de certa forma uma coisa para eu, que eu posso construir. Vou ficar mais pedra. É, vou, vou vou, fazer bastante de vocês. Será que tem um aqui por uma parede aqui? Eu acho que se os aqui, daqui, fica preso aqui. Eu posso bora aqui coisas de rastro que eu aqui, construí aqui outra vez, então vou pegar é aquilo ali. Hum. Escoda já aqui. Eu como é que eu não pensei nisso? É, o que posso fazer agora? Okay, okay, okay, okay. Okay, aqui é mesmo. Ok, depois aqui só para me neste chão. Ok. Ok, okay. okay estou a os, os, os únicos os, os, os que eu até agora puxo desta forma. Esse é tipo de tonel de armadilha. Isto. Vai a Pode fazer vapor pôr essas coisas para armadilhas e isso é o que está a fazer. Isto é que é mais que vamos querer destruir. Acho que deve ser metal. Como este não é só um sentido por causa dos morteiros que é aqueles sentidos de lixo aí para morrer, então vai ser pedra mesmo. mas aqui tem tantas coisas de uh, coisas de aérea que a música que faz tanto que a música até para então quando eu vou você sai continua mas se for para e acho que começa tudo de novo e, ok então era tipo isso que era para que era, pra... era live ok então, tchau, uh, até a próxima live, que vai ser uh, no próximo domingo, uh, ou talvez nós, não, no próximo não vai haver live, no próximo domingo não vai haver live, uh, por causa não quero gerar muitas imagens e tal para baixar e editar ao mesmo tempo, eu sei que foi só uma para... Uh, Yeah, ou talvez eu não vou ver, irei ver. A segunda por ser de chance de não acontecer e de acontecer. Não sei o que é isso que eu tenho para dizer.